Oi criança, sabe aquele dia que você acordou cedo, brincou, pulou, almoçou fora, foi fazer um programa e já são sete horas da noite e estão dizendo que você está manhosa? Ah não, aí você fala assim ó Quero voltar pra mim Se me expressar, eu diria assim Quero voltar pra minha casa Esse dia precisa de um fim Vou embora, quero voltar pra minha casa, se eu já soubesse me expressar. Soubesse me expressar Uma, uma vez mais, mais. Quero que esse dia acabe logo